Eu não tenho um segundo de paz, né? O ano que eu faço 18 anos é o ano que vai ter uma terceira guerra mundial, gente. Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba e, sinceramente, eu não esperava que seria sobre esse tema que eu voltaria pro primeiro vídeo do ano, mas sejamos bem-vindos a 2020 e também a uma possível terceira guerra mundial. Se você não entrou no Twitter ou não assistiu o jornal nos últimos dois dias, aparentemente teve um bombardeio lá no Irã e uma pessoa muito importante chamada Kassim Suleimani, não sei se eu tô pronunciando o nome certo, é, morreu e aparentemente eles vão revidar, e foi a mando dos Estados Unidos, ou seja, isso vai gerar uma confusão enorme que nós vamos ver nos próximos capítulos. E muitas pessoas estavam especulando uma possível Terceira Guerra Mundial. Quem acordou na madrugada passada pôde ver Terceira Guerra Mundial nos trending topics do Twitter, e hoje à noite ainda tá no trending topics, por incrível que pareça. Todo mundo do Brasil aqui tava desesperado, muita gente tava fazendo meme, porque afinal nós somos brasileiros, e, como um bom brasileiro que sou, sou aqui para o quê? Pra gravar um tutorial de make pra gente ir pra guerra. Mas então, se você, assim como eu, faz 18 anos esse ano e numa possível guerra você seria chamado, convocado, não sei como é que se fala, porque eu nunca estive numa guerra espero não estar, né? Continue assistindo esse vídeo pra pelo menos a gente chegar belíssima lá, né? Ou então fingir, já que na verdade provavelmente vão raspar o cabelo das pessoas e botar elas em uniformes. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e, claro, continue assistindo. <risos> Sinceramente, eu jamais imaginei que o primeiro vídeo de 2020 seria sobre uma guerra. Terceiro dia do ano, a gente já tá falando de guerra, né? Auge. Eu devia começar aprendendo o meu cabelo. Aproveitando enquanto a gente não tá em guerra e todo mundo não tá morto. Olha o tanto que meu cabelo tá bonito. Cortei hoje, gostaram? Comenta aí embaixo. Vou começar usando o meu corretivo da Natura Aquarela pra fazer a base da pálpebra. Porque hoje eu vou começar pela sombra, tá meninas? Vamos fazer uma sombra bem militar, bem assim, exército. apropriadíssima pra você usar na guerra. Chique! Vou passando o corretivo na minha pálpebra bem de qualquer jeito. E vamos começar a delimitar. Pronto, com tudo devidamente esfumado, eu vou vir nessa paletinha super velhinha, que se chama Total Effects, da Viva e. Nossa, essa paleta tá toda acabada. Porque eu quero vir nesse tom de verde aqui, que é um verde bem escuro. E nós vamos começar com ele. Vou vir nesse pincel W510 da macrilan que tem dois lados. Um lado é menorzinho, outro lado é maior. Eu vou vir no lado menor, nesse tom de verde, e eu vou marcando como se fosse um semicírculo na minha pálpebra. Nossa, gente, tá diferente, né? <risos> e depois de ter usado esse tom super escuro, eu vou partir pra essa outra paleta. Nossa, olha meu pincel aparecendo aqui no fundo. Enfim, como eu ia dizendo, eu vou vir na minha paletinha NYX Ultimate Brights e eu vou pegar esse tom de verde médio aqui, que na verdade ele é até bem escuro, com um pincel pequenininho. Primeiramente, eu vou marcando igualmente, eu fiz esse semicírculo aqui, acima dele, e depois eu vou esfumando de levinho essas duas cores. Olha, se realmente for ter guerra mundial, eu quero que todo mundo dos outros países fique sabendo que eu sou número 1 no PUBG, no Free Fire, Fortnite, Call of Duty, todos esses jogos de os jogos, então tomem cuidado. Ai, que vídeo besta, eu tô fazendo um tutorial de uma maquiagem super bonita pra uma besteira dessa. <risos> Enfim, vou continuar marcando nesse verde, e depois de marcado eu venho esfumando essas duas cores, não puxando muito pra cima, porque a gente vai adicionar um outro tom de verde. Vamos passar para o terceiro tom de verde, que é esse tom mais clarinho aqui da paleta, que é como se fosse um tom de lima. Vou usar o outro lado daquele primeiro pincel que eu usei, e eu vou colocar essa cor acima dessas duas que eu já usei. Vem esfumando essa cor mais superior com o tom mais claro. E lá naquela transição inicial, depois se você quiser retocar, no meu caso eu vou só virar o pincel, mas você usa o pincel que você usou antes. Só para deixar mais vivo aquele tom mais escuro. Eu tô parecendo completamente louco Mas vamos resolver essa situação aqui do centro da pálpebra Eu vou vir numa sombra unitária preta da Vult Eu gosto bastante dessa sombra E eu vou escurecer o cantinho externo do meu olho Com bastante cautela, tá? Eu vou usar o mesmo lado do pincel que eu usei pra aplicar aquele verde mais escuro Que é o menorzinho E eu vou pegar só um pouquinho de sombra no meu pincel E eu vou concentrar ó, só aqui no cantinho externo da pálpebra áudio do falaut, né, gente? Deixa eu usar um pincel pra limpar isso aqui. Um pincel não! <risos> não é aqui? lenço umedecível E agora vamos fazer o quê? Ah, eu tô amando, porque normalmente eu não faço muito maquiagem verde. Agora eu vou vir nesse pigmento aqui, que ele é o número 07 da Vivaí. Ele é um tom de dourado que reflete meio verde, então eu acho tudo. Foi diferente que a tampa tava aberta e eu acabei de sujar minha mesa inteira, só porque não tem como virar a tampa. Ou tem? Eu acho que tem. Olha! <risos> Surto que sou eu mesmo que limpo meu estúdio, né? Então, auge. O que eu vou fazer é vir num pincel nesse pigmento. E eu vou construir uma semi-cut crease. Vou ficar com o meu pincel molhado em bruma. Vou pegar aqui na tampa um pouco de pigmento. Inclusive, acho que vou até adicionar um pouco de bruma na tampa do pigmento. E vou misturar até fazer uma pastinha. Esse pincel que eu tô usando é meio grande pra fazer cut crease? É, mas fazer o quê? Gente, eu acho esse pigmento simplesmente... Tudo! Vou puxando mais na parte superior e eu vou voltando meio que em diagonal para a parte interior do olho. Não sei se vocês entenderam, mas é tipo assim, sabe? Claro que não vai ficar marcado assim, né? Mas vamos fazer o outro olho logo. Agora, pra gente dar acabamento nas bordas dessa cut, a gente vai vir nas ordens inversas da cut. Vou vir no pincel mais fofinho, naquele tom de verde mais claro e vou vir esfumando essa bordinha toda. Agora vamos vir naquele tom de verde médio. E por fim, no tom mais escuro de todos, que foi o que a gente começou usando. Achei diferente que eu perdi o iluminador que eu queria usar Ai, ah, achei Vou vir no iluminador, que é o Shimmer Highlighter da Miss Rose Na cor 07 Não, mentira, na cor 08 E eu vou usar o iluminador só no arco da sobrancelha Por agora, vamos deixar os olhos assim e vamos fazer a nossa pele. Vou usar a base da Mari Maria Makeup, porque, de acordo com muitas blogueiras, essa base aqui é uma granada, você joga e explode, entendeu? É uma bomba. Você já pode usar essa base pra se defender na guerra se alguém estiver te atacando, joga que ela explode. Mas, brincadeiras à parte, pra falar a verdade, eu gostei dessa base, diferente da maioria esmagadora das blogueiras. Vou passar uma segunda camada. Apesar de eu gostar dessa base da Mari Maria, realmente uma coisa que as blogueiras estavam certas é que a cobertura dela podia ser um pouquinho maior. Especialmente porque a gente tá na guerra, a gente quer alta cobertura, né, gente? Me dá a cobertura aí. Não me deixa levar tiro, não. base feita, vamos voltar no corretivo vou usar o mesmo corretivo que eu fiz a base da minha pálpebra pra iluminar o meu rosto e também para cobrir algumas manchinhas ou imperfeições que eu encontrar por aqui, né? aquelas, muita imperfeição, cobre a cara toda, louca! e claro que eu já vou selar a minha pele com o pó translúcido solto da Playboy, o Micro Finish powder Vamos dar um pouco de definição para esse rosto que está bem pálido e chapado. Então vou usar o BT Contour da Bruna Tavares na cor Brown Sugar. vou tirar o excesso do pó translúcido que tava aqui selando o corretivo e um truque bem legal pra quando você usa pó translúcido e o pó não estourar na sua pele, sei lá, vai que alguém tá explodindo alguma coisa lá longe quando você vai tirar sua selfie é bom porque serve de iluminação, mas vai que estoura né, no flash. Então, eu venho sempre nesse pó compacto aqui que é bem claro e nesse aqui que é meio amaradadinho que combina com o tom da minha pele e eu venho varrendo os locais que eu apliquei pó translúcido porque só de usar um pó compacto da sua cor pra tirar o excesso do pó translúcido já vai evitar que seu pó estoure na foto. Vou aplicar blush o Natura Bronze 47, que é o meu blush favorito. E eu vou aplicar ele entre o contorno e a área que eu vou iluminar mais tarde. Hoje eu não vou fazer isso, mas ultimamente eu tenho gostado bastante também de passar blush depois de aplicar iluminador. Não sei porquê, mas eu sinto que o iluminador fica mais suave e o blush fica mais bonito. Mas hoje eu não vou fazer isso. Outro vídeo eu mostro pra vocês. Vou aplicar bastante aqui no nariz, porque vai que na guerra você pega sol, né? ficar coradinho. Um truque que ultimamente eu tenho gostado mais de fazer do que literalmente aplicar bruma no rosto, é aplicar a bruma na esponja, e vir na esponja molhadinha, tirando esse efeito de pó. Venho passando especialmente em cima de todas as áreas que eu aplico iluminador. E falando em iluminador, vou me iluminar esse rosto, né? Vou usar o mesmo iluminador que eu usei anteriormente para iluminar o arco da minha sobrancelha, que é o da Miss Rose. O truque para ganhar a guerra é cegar os inimigos com seu iluminador. Olha isso, gente. Tudo pra mim. Bom, como a nossa pele tá praticamente pronta, vou aproveitar que tô com o iluminador na mão e vir no pincel bem pequenininho, iluminando o canto interno dos meus olhos. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer em todas as maquiagens que eu faço. E isso já libera a gente pra voltar pros olhos e terminar o look. Aqui embaixo eu quero concentrar mais aquele verde intermediário, então eu vou vir na minha paletinha da NYX pegando ele no pincel que eu usei, já vou esfumando ele na minha pálpebra inferior. Nossa, gente, eu tô tão bonito! Nossa, eu não vou pra guerra não, eu vou é pra um rolê, eu, hein? Vou voltar naquele tom de verde mais escuro, só pra fazer uma transiçãozinha melhor aqui desse canto externo pra esse primeiro tom de verde que a gente usou. E agora, vindo num pincel de detalhe, eu vou vir no tom de verde mais claro e fazer só o esfumado do cantinho interno da pálpebra inferior. Ah vamos colocar um pincel preto Um pincel? <risos> vamos colocar um lápis preto Na linha d'água eu vou usar o meu lápis da Natura Eu tenho um novo desse, só que eu acho que eu esqueci lá no meu quarto E eu definitivamente não vou subir pra buscar, gente Sinto muito Olha o drama Acabou. Vou curvar os meus cílios né? Porque a gente tá na guerra Que a gente vai estar tá com o cílio pra baixo Vou aplicar a máscara de cílios da Dapop Então, pessoal, sinceramente, antes de colar cílio, colar uma estrelinha. Pra fazer isso, eu vou usar cola de cílios e essas estrelinhas... Literalmente, só tá escrito estrelinha na embalagem. Mas, enfim, vou pegar umas douradas que eu acho que vai combinar bastante. Vou colar a estrelinha, acho que aqui ou no cantinho interno. Será onde é que fica melhor? Acho que eu vou colar aqui abaixo do, da pálpebra inferior. Ah, os dá de ver estrelinha? Ah, e é dá, ficou um efeito bonitinho Vou colar do outro lado agora Tá chique? Eu tô achando Vou colar cílios agora, assim como prometido Ah não, eu esqueci lá em cima os batons que eu queria usar Gente, eu não acredito Pois é, gente, não adiantou nada. Fui lá em cima, eu subi e peguei as coisas que eu comprei. O auge de tudo é que eu comprei, tipo, 20 batons da mesma marca e eu não sei mais qual é o que eu quero. Eu acho que é esse aqui. Vou usar o batom boca da Natura. Olha, super parece com o tom da minha boca. Eu tô usando batom aqui no meio. Eu amo esse batom. Tá, essa é a maquiagem que a gente vai usar pra ir pra guerra, mas você achou que esse vídeo acabou aqui? Ele não acabou, vai ter look também. Estamos aqui com essa calça militar da CIA, Belíssima, super apropriada pra gente usar durante a guerra, entendeu? Vou vesti-la agora, voltei. Achei completamente chique. Eu também tenho uma camiseta com estampa militar. Você vê que essa camiseta é tão antiga, gente, que ela é, é tipo um pijama pra mim. Mas auge. Então aqui estamos de make e de look pra ir pra guerra. Pra complementar, eu usaria essas bolsinhas aqui. Gente, que vídeo idiota. Eu usaria essas botinhas pretas, porque preto combina com tudo. Nossa, gente, mas olha, uma vibe já, né? E já que você vai pra guerra, você tem que estar armada. Eu vou usar essa arma aqui de plástico que solta água, que eu roubei do meu sobrinho pra gravar esse vídeo. E ele literalmente quebrou o negócio aqui, então não sei mais nem soltar água. Será que água? Gente, que eu roubo, o negócio tá vazando. <risos> Se vocês soubessem o tanto de fio que tem aqui no chão pra poder pegar a iluminação aqui da frente e do fundo, vocês vão achar que eu sou louca. Se bem que eu acho que há muito tempo vocês já acham isso, né? Mas enfim. E esse é o look completo. From... Saiu água. <risos> Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que todo mundo percebeu. Mas eu acho importantíssimo frisar que, obviamente, esse vídeo é uma sátira. Espero que não aconteça uma guerra. Mas se acontecer, você vocês já sabem com que look vocês vão, aquelas... Ai, gente, surto, viu? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e comentar o que você achou aqui embaixo. É muito importante pra engajar aqui no canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve e ative o sininho de notificações pra receber todos os vídeos em primeira mão. Não se esquece também de me seguir no meu Twitter e no meu Instagram, ambos em arroba no Twitter eu tô sempre fofocando e falando besteira Também aviso quando sai vídeo novo E no Instagram sempre tem fotos e vídeos de maquiagem Também tem muitos stories Então vale muito a pena conferir Vai lá me seguir é em arroba E com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos no fim do vídeo Eu sou Gabriel Jordan E esse foi o vídeo de hoje See you Na guerra talvez